Valeu, guys. Chegamos ao segundo vídeo, onde eu ensino a vocês como ressignificar o seu jeans com a técnica do crochê. É novo aqui no canal? Eu sou a Paula Tavares e eu estou muito feliz em poder passar o meu conhecimento para todos vocês. Espero que todos gostem do resultado final desse short customizado. Nessa etapa, vamos aplicar os square feitos. Se você não sabe confeccionar um square, Calma, fique tranquilo, vai lá no meu Instagram Paula Tavares Oficial e aprenda através de um vídeo que eu postei no IGTV como confeccionar e volta pra cá. Eu deixei uma peça aqui para fazermos o acabamento juntos e vocês aprenderem a unir esse quadrado aos outros. Com para começarmos com a tonalidade de linha que você escolheu na terceira etapa da construção do seu square, vamos usar para o acabamento. Nesse intervalo de quatro pontos altos do square, vamos fazer dois pontos baixos e depois em cima de cada ponto de base, coloque um ponto baixo e depois fecharemos com um ponto baixíssimo esse acabamento você vai fazer esse acabamento para uma quantidade de 13 unidades de square porém o meu modelo exigiu essa quantidade se o seu modelo de short se parece com o meu vá nessa dimensão de quantidade se o seu short ele é menor é um pouco curto ou ele é um pouco maior você vai perceber a necessidade de quantidade Dessas peças que você vai precisar confeccionar. Até aí, tudo ok? concluir e vou unir os squares. Você vai precisar de uma agulha de alfaiate agora. Mas antes, estique esses quadrados para dar o formato de quadrado, certo? Passe novamente a sua terceira linha do seu quadrado, que você tem aí como modelo, pela agulha. E costure passando a sua agulha por cada ponto baixo de base desse quadrado unindo um quadrado ao outro com muita atenção a primeira passada é no meio da união de dois squares já unidos faça um nó pegue um quadrado que você vai unir e passe a agulha no intervalo dos dois pontos que é o ponto baixo que fica no meio desses quatro pontos altos a cada costura que você realizar esse pedaço de sobra de linha já vai sendo escondido. Uma super dica. Use um marcador no final do seu square. Com o objetivo de sinalizar certinho onde você vai concluir essa costura. E esse processo vai se repetir na formação de toda a sua peça. Onde vai ficar aí na lateral do seu short. Agora vamos descosturar toda essa parte do short. Essa construção dos square... É um jogo de paciência e você vai fazer com muita atenção. Eu ainda vou precisar fazer mais três peças, mas isso aqui a gente vai alinhar junto para vocês entenderem como é o processo. Nesse passo de descosturar o gancho, não precisa tirar o zíper do seu short, descosture ali abaixo do zíper. As laterais, conforme eu já expliquei no primeiro vídeo, se você tá passando aqui agora, tá perdida, é porque você não assistiu o primeiro vídeo. O link tá aqui em cima. Assista para você vir para esse segundo vídeo. Então eu abri as laterais ali onde fica também a cintura, logo do lado do bolso, o gancho, o meio ali da virilha na perna. Essas são as partes que eu descosturei com muita... Vamos agora alinhavar esse square no jeans. Você já vai conseguir ver a proposta da, dessa criação. Agora, você já vai conseguir perceber a proposta dessa criação. Você vai usar aí o auxílio do alfinete, a linha de costura. Todo esse trabalho é feito à mão. Atenção, e você não precisa, nesse momento, da A máquina vamos usar no terceiro vídeo. Vamos lá, descosturar tudo? A linha veias laterais não tem segredo. Nesse passo, você só precisa esticar a sua peça que se formou, de square, colocar alguns alfinetes e depois fazer uma costura à mão. Assista esse vídeo acima, onde eu ensino como fazer essa costura que eu apliquei aqui nas laterais. E na hora de costurar as pernas, logo abaixo do gancho. Agora, vamos fazer o acabamento da área próximo ao bolso, cintura e zíper. Para isso, precisaremos fazer os square pela metade. Eu irei precisar de três square. Você aí vai perceber quantos quadrados vai necessitar para essa hora. Porque depende muito do tamanho do seu short, como eu já falei. Iremos realizar esse próximo passo do square pela metade, juntamente com a costura das laterais... Da parte da cintura, do gancho, no último vídeo, que vai ser na terça-feira. Então, te aguardo lá.